Olá amigos do YouTube, eu sou o Oliveira e hoje vou estar explicando para vocês como capturar a tela inteira do nosso PC. Bem, nós vamos estar utilizando o AtubeCatch, que é um programa bem fácil de se utilizar, um programa bem versátil. Bom, dentro do programa nós vamos estar selecionando a aba Screen Record, onde nós temos alguns ícones internos e eu vou estar explicando para vocês um por um. Bom, escolher janela. Escolher janela, ele faz com que você escolha um pedaço pequeno da sua tela para poder filmar, uma pequena janela. Tracejar área, ele já faz com que você possa tracejar a tela inteira, ou seja, uma área maior para poder filmar. Bom, aqui a forma de saída do seu microfone. O microfone que você tem instalado é o que vai estar aparecendo aqui. O volume principal a forma de saída automática WMV essa forma não tem como selecionar outra aqui o local de arquivo do seu vídeo e essas opções aqui a qual, a, as quais são parar depois de 60 segundos o que, que ele quer dizer com isso é autom automaticamente após 60 segundos seu vídeo vai estar é, é, sendo encerrado é, você pode estipular o tempo você quiser, para essa opção, assim como também aqui, iniciar, é, Início Retardado, é, você estipula o tempo ao qual o seu vídeo estará iniciando automaticamente também. Minimizar Início, essa opção é muito importante. Assim que você apertar o Play e iniciar a gravação, essa janela do Tube Cat vai se minimizar e não estará atrapalhando a sua filmagem. Cursor record também uma opção importante de deixar porque se você não marcar essa opção o cursor do mouse não vai aparecer na filmagem então uma opção importante siga o mouse eu já não acho uma opção muito legal porque você vai estar fazendo a filmagem e para onde você mover o cursor do mouse a tela vai se dirigir só que é uma uma opção onde tem muito zoom muito efeito e isso incomoda um pouco capture layer é, essa opção serve para quando você estiver fazendo alguma gravação com muitas camadas Então você seleciona essa opção Use Hot Case Essa opção é, faz com que você grave com as teclas de atalho Você usa as teclas de atalho do teclado para poder gravar E Top Window, é, você grava a tela maximizada Ou seja, a tela principal do seu computador Bom, essas são as opções básicas aí para você estar tá iniciando a videoaula no uso do Cat Espero que eu possa ter ajudado. É, fique com Deus, qualquer dúvida esteja postando aí e até a próxima.